Leituras Espíritas apresenta Cristianismo e Mediunidade, quinta obra da série Se a Mediunidade Falasse, uma obra mediúnica do Grupo Marcos. Prefácio É o Cristo maior modelo de ação magnética, de relação espiritual e de emprego dos poderes do Espírito a serviço de Deus. Todos os discípulos sinceros utilizaram-se da mediunidade para consolar, curar, amparar as mais diversas dores, e também, por meio da mediunidade, foram socorridos pelos servos do Senhor, que atuavam no plano espiritual, e pelo próprio mestre. Os sonhos, os desdobramentos, a evidência, a premonição são faculdades utilizadas por todos que querem servir a Deus em prol do avanço da civilização do Espírito no coração dos homens que deve transbordar nas relações sociais. O reino do Mestre é o reino da paz e da espiritualidade. Somente com o impulso do mais alto conseguirá a criatura terrena espiritualizar-se em profundidade. Defendemos, sim, defendemos a evidência mediúnica cristã para todos aqueles que desejam servir e doar-se a causa do bem, porque Jesus utilizou-a e porque os discípulos imperfeitos não podem prescindir do apoio do mais alto para completarem sua obra. Lembremos-nos, somos cristãos e os cristãos devem imitar o mestre. Paz, Ivan de Albuquerque Capítulo 1 – Os Amigos do Cristo Felipe dorme enquanto conversa com Pai Joaquim fora do corpo, subitamente sente alguém a lhe apertar a garganta do corpo físico. Um mal-estar o invade. Pai Joaquim observa-o tranquilamente. O, o que está acontecendo? Indaga Felipe a Pai Joaquim. É Roberto, inimigo de Avelino, que, sabendo de nosso plano para ajudá-lo, quer lhe assustar. Explica o mentor. — Me ajude, Pai Joaquim. Estou ficando com medo. Pede Felipe. — É verdade, está mesmo. Diz o amigo espiritual com tranquilidade. — Preciso voltar para o corpo. Preciso acordar, me defender. — Calma, filho. Pai Joaquim, por que isso está acontecendo comigo? O, o que fez de errado? Errado? Nada. Então, por que estou sofrendo? Meu filho, diga-me, o que o Cristo fez de errado? Felipe, apesar do desconforto que está sentindo, entende algo que nunca tinha pensado. Sempre achou que todo sofrimento fosse punição. — O que devo fazer? Pai Joaquim sorri feliz e responde. — Como é bom quando você aprende, meu filho. Vamos para o seu quarto conversar com o Roberto. Quem sabe você não o convence a mudar de vida? — Eu? Mas não sei o que falar. — Você aprende. E eu lhe ajudarei. Vamos. Ao chegarem ao quarto de Felipe, encontram Roberto agarrado ao pescoço do corpo material de Felipe, tentando enforcá-lo. Após aproximarem-se da cena, pai Joaquim orienta. — Ficarei invisível, mas estou aqui ao seu lado. — Tudo bem, diz Felipe, tentando buscar coragem. Felipe se aproxima e toca Roberto por trás, que dá um salto assustado e... Ao vê-lo sozinho, corre em direção a ele. — O que faço? — pensa Felipe. — Olhe para ele com firmeza e diga que está com saudades — responde pai Joaquim. — Não entendi. Como é? — pensa mais uma vez. — Olhe para ele com firmeza e diga que está com saudades. Roberto se aproxima. — Estou com saudade de você, meu amigo. Roberto para, olha para ele e pergunta. — Então você se lembra? — Sim, de alguma coisa. — Diz Felipe, reproduzindo o pensamento de seu guia. — Você se lembra da época do Cristo? Neste momento, Pai Joaquim induz Felipe a lembrar de uma encarnação à época do Cristo em que ele e Roberto eram amigos. Na verdade, eram irmãos que tinham um rico comércio em Jerusalém. Sim, fomos irmãos e nos ajudamos até o fim da vida, fala Felipe, confuso. É verdade. Então, por que você agora me trai? Pergunta Roberto. Descobri que estávamos errados. Errados? Nós? Como? O que você quer dizer com isso? Jesus, o filho de José, é o verdadeiro enviado de Deus. Covarde! Nós prometemos que nunca o perdoaríamos! Felipe fica confuso, pois não sabia do que Roberto falava, nem sabia se poderia confiar totalmente nele. Tenta captar os pensamentos de seu protetor. Vê então uma cena no templo de Jerusalém, em que Jesus expulsa os comerciantes com um chicote e punho. E, com voz enérgica, diz, A casa do meu pai é uma casa de oração, e vocês a transformaram em um covil de ladrões. Felipe vê a banca de seu comércio ser derrubada. Não consegue mover-se. Aquele Messias fala com uma autoridade inabalável. Felipe chora ao recordar essas imagens. — Roberto, meu irmão — fala Felipe como ouvido — Estávamos errados. Olha como você está triste e infeliz. Jesus tinha razão. Os interesses de Deus estão acima da nossa ambição por riqueza. No templo, disfarçados com a desculpa de servir a Deus, nós, os comerciantes, assim como os sacerdotes, apenas pensávamos em enriquecer mais e mais. Eu falo a verdade, Roberto, pois quero o seu bem. Conclui com a voz carregada de emoção. — Mas... você pode me ajudar? Jesus me perdoaria? Fala Roberto, expressando o cansaço de uma vida inferior. Vamos fazer uma prece e pedir uma resposta de Jesus. Afirma Felipe, impondo as mãos em Roberto. — Senhor Jesus, sabemos que és misericordioso. Há quanto tempo negamos e fugimos do seu amor. Por favor, amigo divino... Tem piedade de meu irmão, que tanto me ajudou no passado e hoje é um mísero obsessor sexual de Avelino. Tem piedade de todos nós. Muito precisamos de seu cuidado, de sua proteção e de seu amor. Roberto, emocionado e anestesiado com as energias que Felipe lhe aplicou, olha-o e diz, antes de desmaiar. — Eu sabia que você nunca me trairia, meu irmão — Felipe abraça-o. Pai Joaquim torna-se visível. Felipe chora convulsivamente. Seu mentor pede que os espíritos que fazem a proteção da casa de Felipe, os guardiões do Evangelho no lar, como são conhecidos, levem Roberto. Que choro bonito! Brinca. Pai Joaquim, contente com a atuação de seu protegido, mas é tudo verdade. — Tudo o que vi, como pode? Dois mil anos. Pai Joaquim sorri e confirma com a cabeça. — Por que eu não soube antes? Não era melhor eu saber antes de conversar com ele? — Não, meu filho. Primeiro, porque o encontro de vocês facilitaria a lembrança. Segundo, porque é importante você entender que eu socorro aos sofredores que amplia a mediunidade. Médium de gabinete, que só quer saber de espírito evoluído, é médium mistificado e amigo dos espíritos mentirosos. Nós, que trabalhamos em nome do Cristo, só temos uma regra, a caridade para com todos. Fora disso, é mistificação. Pai Joaquim, estou muito abalado. Com o que, meu filho? Na época do Cristo, eu preferi meu comércio às riquezas, ao invés de escutá-lo. É verdade. Isso é triste. Porém, mais triste ainda vai ser se você, nesta encarnação, mais uma vez preferir o dinheiro e a vaidade em vez de segui-lo. Isso pode acontecer? Felipe pergunta, ficando ainda mais surpreso. Claro, meu filho. Livre-arbítrio significa liberdade de escolha. Como faço para não falir novamente? Felipe, que lamentava o passado, agora se apavora com o futuro. Sugiro que você se lembre dessa regressão. Ela é um aviso importantíssimo para você. Você deseja lembrar? Sim, com certeza. Eu quero. O mentor aplica-lhe um passe e, em seguida, diz. Você lembrará de tudo ao acordar. Saiba que tudo o que você recebeu só foi permitido por Deus, porque você se dispôs, abnegadamente, a ajudar a Nunca imaginei que ia ganhar tanto. Sempre que agimos por amor, recebemos muito mais do que esperamos, explica o amigo que logo em seguida desaparece. Felipe senta-se ao lado de seu corpo, respira fundo e tenta colocar as ideias no lugar. Que experiência radical! Vou contar para o Gabriel. Lembra-se do colégio Allan Kardec. São duas da manhã. Resolve partir. Chega ao colégio e resolve subir as escadas sozinho. Afinal, o que poderia acontecer? Passar mal já passava mesmo. Chega ao início da escalaria do quarto andar. Para. Devia tentar mesmo? Sabia que não estava sendo arrogante, pois já fizeram um módulo no quarto andar. E Eurípides sempre incentiva a autonomia. Não estaria na hora de, pelo menos, tentar? Decide-se. Sobe passo a passo. A sensação de morte começa. Nada de novo. Pensa para ter ânimo. A sensação piora muito. Olha para os lados. Outros sobem tranquilamente. Pensa que, se pedir ajuda, será ajudado. Mas deseja chegar de forma independente. Fica tonto e sente que vai desmaiar, mas se segura na escada. Respira fundo. Que venha a dor. Pensa, subindo com firmeza. Chega a sala e Gabriel, que está na porta, o abraça. — Parabéns! Você venceu a mais terrível limitação para o crescimento espiritual. — Eu? Qual? — O medo, meu amigo. — É? O que isso significa? Nunca mais terei medo? — Indaga Felipe. — Não, Felipe. Você ainda terá muitos medos. — O que venci, então? — Responde Felipe sem entender. Você alcançou algo maior, a coragem de enfrentar os seus medos. Felipe sente um profundo bem-estar e pensa, Vencerei meus medos. Você aprendeu mais hoje do que quando Jesus derrubou sua banca. Fala Gabriel, sorrindo. Você sabe dessa história? Pergunta Felipe, surpreso. Claro. — Não lhe convidaria para trabalhar comigo sem conhecer seus erros e acertos, meu amigo. — Quem sabe você não me fala mais de mim? — brinca Felipe, ao entender como são sábios os espíritos superiores. — Falarei sim — conclui Gabriel ao que ambos riem. O ambiente das duas salas é de paz. No quarto andar, milhares de alunos. Na primeira sala temos Rivalina, Eclésio, Romildo... Astro Brito, Patrícia, José e Eurípedes. Todos aguardam em silêncio. A prece no início de uma atividade espiritualizadora é um ato de alta relevância. É importante que vocês permitam que as energias elevadas toquem seus corações para que possam proteger o grupo. Explica José, que pede à Eclésio que faça a prece inicial. Eclésio sente-se feliz pela confiança dada a ele e pela oportunidade de expressar seu amor pelo mestre dos mestres, tantas vezes por ele traído, e faz assim sua prece. Senhor, divino amigo, por quanto tempo traí, por quanto tempo fugi, por quanto tempo quis lhe esquecer, ainda assim o Senhor foi me buscar na lama da dor, do desespero e da loucura. O Senhor sabe o quanto ainda tenho de inferioridade em meu coração e, mesmo assim, não me condena, não me repudia. Pelo contrário, me acolhe, me ensina, permite que eu partilhe do amor de seus discípulos fiéis e leais. Obrigado, Senhor. Obrigado. Apenas posso agradecer a sua imensa compaixão por minhas dores, Apenas posso louvar seu amor pelos sofredores e posso oferecer minha dedicação total ao seu amor como a única prova sincera de agradecimento por tudo o que o Senhor fez e faz ainda hoje por mim. Obrigado. José agradece a Eclésio e inicia a aula. Entender a grandeza do Cristo e de sua missão na Terra é essencial para saber valorizar a missão do Consolador. Somente quem entendeu o impacto que este homem teve e tem na história do mundo pode dimensionar a importância do Espiritismo na atualidade terrena. Não é possível, em nosso breve curso, apresentar toda a beleza da missão de Jesus de Nazaré, Contudo, destacaremos os elementos essenciais para nos orientar neste momento de decisão da sociedade terrena. A ida do Cristo ao mundo não foi um evento pontual e isolado. Ao contrário, sua missão está envolta em um longo e detalhado planejamento, que tem como objetivo a redenção da criatura terrena. E o que é esta redenção? Pergunta Astrobrito. É o amadurecimento do ser, é a criação de um vínculo indestrutível entre criatura e criador, é a conquista da verdadeira felicidade. Podemos resumir a missão do Cristo no mundo como o ensino da arte e da ciência da verdadeira felicidade. Responde José. Nunca pensei assim. Nunca imaginei que todo o esforço do Cristo estivesse direcionado à nossa verdadeira felicidade, comenta Astrobrito. Estivesse, não, está, afirma José e explica. O plano de Jesus ainda está sendo executado e continua tendo como elemento central nos ensinar a caminhar até Deus, que é a única fonte de eterna alegria, paz e compaixão. O praejamento da espiritualização do mundo é responsabilidade de Jesus, que conta com o auxílio de milhares de espíritos evoluídos. Houve um grupo de espíritos que foi exemplo de abnegação no auxílio à tarefa de Jesus. Falo dos essênios, que foram capazes de compreender e seguir os ensinos de Jesus antes de sua ida ao mundo. Eles esperaram o Cristo para segui-lo. Seus corações sublimes e obedientes sentiram a aproximação do mestre. Dentre os essênios, citamos Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e Cairbar Xúthel, que, na época, chamavam-se Lisandro, Marcos e Josafá, respectivamente. Ao encontrar Jesus, reconheceram-no e tornaram-se seus fiéis seguidores. Não por acaso, eles atualmente coordenam as atividades do movimento do Consolador no Brasil e no mundo. Nosso diretor, Eurípides Barsanufo, ministrará a aula de hoje, que tem o seguinte tema, os amigos de Jesus. Eurípides levanta-se, caminhando até a frente do auditório, e assim inicia a aula. A transmutação dos sentimentos do ser humano... É o alvo máximo da tarefa cristã. Para nós, cristãos de longa data, a cristificação ou a autocristificação é o objetivo máximo da vida. A ciência, a filosofia e a ação no mundo da matéria densa ou da matéria sutil têm sempre este objetivo. Quando é sênio... Dedicava-me à cura de doenças físicas, por meio das terapias magnéticas e da utilização de plantas. Quando em sacramento, utilizei-me do receituário mediúnico, orientado por Bezerra de Menezes, para ajudar na cura de doenças. Meu objetivo, assim como o de Bezerra de Menezes, continua sendo o mesmo, estimular a espiritualização do ser. Além do alívio do sofrimento... Desejamos estimular a reflexão, a espiritualização do ser. A cura do corpo, pensamos, é uma prova objetiva da verdade espiritual que defendemos. Conclui o mestre de sacramento para dar início às perguntas. O senhor não acha perigosa a utilização da mediunidade para a cura de problemas físicos? Pergunta Romildo. Depende como você define perigo. Explica Eurípides. Do ponto de vista espiritual, desenvolver-se em um mundo atrasado como a Terra acarreta muitos perigos, frutos da incompreensão da sociedade em geral. O ser não evoluído nunca prioriza buscar o Pai Criador. Sua prioridade é a satisfação da animalidade, da vaidade e do orgulho. Por isso, ele foge ou se opõe à verdadeira caminhada em direção a Deus. Quando decidimos nos tornar cristãos, não podemos querer agradar a maioria da sociedade terrena. O grande erro de muitos cristãos é querer atender às modas e aos métodos de um mundo atrasado e, ao mesmo tempo, espiritualizar-se. Isto é muito perigoso. Nos ensinos de Jesus, a advertência é inegável. Não podeis servir a dois senhores. Ou se serve a Deus ou ao mundo. Os interesses são incompatíveis. Quem prioriza a Deus está vinculado à própria espiritualização, As práticas elevadas da caridade, da meditação silenciosa, do estudo científico para melhor servir e melhor integrar-se ao amor divino. Os interesses de quem serve ao mundo são os tão divulgados modelos da Terra. Fama, riqueza, beleza aparente, poder... Satisfação imediata, prazeres vazios e desequilibrantes. Como servir a ambos os ideais? Impossível. O grande problema é que, mesmo no seio do Consolador, observamos espíritos que há milênios tentam satisfazer seus desejos inferiores e se iludem com o pensamento de que estão se espiritualizando. Este é o perigo com que todos devem se preocupar. A cura mediúnica, como fez Jesus, é instrumento de espiritualização e deve ser um dos instrumentos de estímulo à evolução do ser. Após um período de silêncio, Eurípides prossegue. Vamos estudar a relação entre a mediunidade ensinada por Jesus e a mediunidade conduzida por Allan Kardec. Nosso desejo é esclarecer o que significa a mediunidade verdadeiramente cristã. Como Jesus e Allan Kardec educaram a mediunidade? Que modelo eles nos deixaram? Quais as características centrais da educação mediúnica praticada por Jesus, guia da humanidade, e de Allan Kardec, seu discípulo lúcido e abnegado? Sei que muitos aqui nunca pensaram nestas questões. É por isso que discutiram, escreveram e pregaram modelos mediúnicos anticristãos. Fala Eurípides com tranquilidade. Como o movimento espírita encarnado conseguiu se distanciar tanto de Jesus e de Kardec? Como esquecemos desse modelo? Indaga Rivalina, ainda espantada com a contradição cada vez mais clara entre a educação mediúnica espírita cristã e a educação mediúnica do movimento espírita encarnado. O distanciamento do caminho cristão ocorre por estes dois motivos, rebeldia ante a necessidade de educação dos sentimentos e incapacidade de entendimento intelectual. Afirma Jesus, os homens não terão me entendido ou não terão desejado me entender. Ou seja, alguns ouviram as orientações do mestre, mas não quiseram entender, não querendo aplicá-las às suas vidas. Outros não têm a capacidade de entender. Claro que a situação espiritual deles é muito diferente. Hoje, todos têm a capacidade intelectual para entender. Por isso, os revoltados serão encaminhados a outros mundos, para que as vivências rudes ao longo dos séculos os ajudem a transformar seus sentimentos. Responde Eurípides. Todos estão em silêncio. Eurípides olha para todos. Seu olhar é sereno. Ele transmite seu desejo de que todos aprendam o verdadeiro cristianismo e, ao mesmo tempo, alerta para a gravidade da situação do planeta, do movimento espírita e de cada um em particular. Indaga o mestre. O que caracteriza a educação mediúnica de Jesus e de Kardec? Por que Kardec e Jesus estruturam suas equipes de trabalho com pessoas de diversas idades? Todos estão impressionados. Eles não sabiam responder, pois não sabiam que, nas equipes de Jesus e Kardec, existiam pessoas de todas as idades. Sempre imaginaram que Jesus e Kardec agiam igual a eles, em seus centros espíritas. Nunca tiveram a curiosidade de se perguntarem como Jesus e Kardec educavam a mediunidade. Por mais chocante que seja, esta é a verdade. Os seguidores pensavam saber mais do que os mestres. Eurípides continua. Para nos ensinar a capacidade de compreender o outro, para estimular a cooperação entre seres com diferentes experiências e para que a preparação da futura geração seja verdadeira, seja prática, as diferentes gerações devem conviver. Quando os mais velhos não conseguem conviver com os jovens e os jovens se afastam do convívio dos adultos, o modelo cristão fica incompleto. Como estruturar um grupo cristão se as atividades dos atuais espíritas são divididas por conta de excluírem os mais novos? Observem a gravidade disso. Muitos defendem a proibição da participação dos jovens nas atividades mediúnicas nos núcleos espíritas. O critério do Cristo e de Kardec nunca foi o da idade, mas o da maturidade. O grupo cristão deve estruturar-se orientado pela lógica da integração e não da divisão por critérios externos. Jesus convocou João, o evangelista, a participar do colégio apostólico em sua mocidade. Para Jesus, a prática mediúnica está integrada à vida. O exemplo mais marcante foi a materialização de Moisés e Elias no Monte Tabor, da qual, a convite de Jesus, o adolescente João participa junto com Pedro, discípulo já maduro. Já Allan Kardec permite que Gabriel Delany, aos seis anos, participe de reuniões mediúnicas por ele presididas. O critério de ambos nunca foi externo, sempre espiritual. E por que os atuais espíritas não entendem isso? Pergunta a Patrícia, que está cada vez mais intrigada com a atual geração espírita encarnada. Muitos entendem, Patrícia, pois basta uma rápida pesquisa no Evangelho e na Revista Espírita para confirmar o que afirmo. O maior problema é que muitos não querem compreender. É o caso da rebeldia ante as leis de Deus... Não querem assumir as pesadas responsabilidades de se educarem verdadeiramente. Não querem ver suas ilusões questionadas. Não querem descer do palco da ilusão de suas carreiras espíritas. Mais cômodo é o convívio entre os que se enganam mutuamente no comércio de muitos elogios e poucos sacrifícios em benefício da causa do Cristo e de Kardec. Como pensava Patrícia, o grande problema não é o entendimento, é a falta de disposição para servir a Deus e abandonar os valores do mundo. Além da integração de indivíduos de diversas idades, como tornar nossos grupos atuais em verdadeiros grupos espírita cristãos no que se refere à mediunidade? Pergunta a Eclésio. A educação mediúnica com Jesus e com Kardec sempre tem uma dimensão prática e social. Além de estudar o que é indispensável, é preciso praticar a mediunidade em reuniões bem estruturadas e bem dirigidas. O excesso de regras, em vez de espiritualizar o ser, atrapalha. Purificar o coração, orar, cultivar o equilíbrio e o silêncio interior diariamente é o caminho necessário que todos podem trilhar. Mas os fariseus, momentaneamente encarnados no movimento espírita, criaram e criam inúmeros conselhos, normas e métodos para educar a mediunidade. Será isso realmente necessário? Penso que não. Que os participantes dos grupos mediúnicos cultivem hábitos saudáveis, estudem e reconheçam as próprias limitações, já é o suficiente para um bom trabalho. As obsessões desenvolvem-se com base no orgulho, que é a negação do indivíduo em reconhecer suas limitações. O Livro dos Espíritos, na questão 919, alerta O melhor caminho para se evitar os arrastamentos do mal é conhecer-se a si mesmo. No aspecto social, um grupo mediúnico deve sempre estar em contato com quem mais sofre, amparar enfermos, visitar presidiários, ser o um consolo nos momentos de perda de entes queridos, apoiar viciados que lutam para se recuperar. Porque os grupos atuais raramente visitam essas pessoas? Não há como ampliar a mediunidade sem socorrer também os encarnados. A educação mediúnica, segundo Jesus e Kardec, tem estas características. 1. Um, grupos que estão abertos para congregar pessoas com diferentes características sociais. Ricos, pobres, adultos, jovens, e intelectuais pouco instruídos. Isto significa que o critério é moral e intelectual, capacidade de compreensão, e não é externo. 2. A educação mediúnica está ligada a um processo de crescimento espiritual individual que orienta a formação de hábitos da oração, autoavaliação, meditação e renúncia à animalidade. 3. O grupo mediúnico deve exercer atividade de apoio a pessoas e grupos que estejam precisando. Não é preciso mais do que isto para instituir um grupo mediúnico cristão. Complicar e limitar a prática mediúnica como se faz atualmente é afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo. Conhecimento doutrinário, simplicidade e sinceridade. Tudo o que disso passa tem origem maligna, conforme ensina Jesus. Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Tudo o que disso passa procede do maligno. Eurípides olha para Eclésio e pergunta... Você está disposto a entender os motivos reais que o impediram de difundir o modelo espírita-cristão no movimento espírita? Eclésio treme. Sabe que possivelmente relembrará a erros do passado. Vendo sua hesitação, Eurípides afirma. Meu amigo, a única forma de evoluir é tendo coragem de enfrentar os próprios erros aceitar-se imperfeito e não temer servir à causa do bem. Muitos espíritas se enganam fugindo do passado, e isso é um erro. À medida que o indivíduo amadurece, deve obrigatoriamente olhar para dentro de si, não para se culpar, mas para se entender e servir mais. O esquecimento é necessário para as almas frágeis e temerárias, não para quem esteja disposto a evoluir. Eclésio sabe que está sendo observado por milhares de espíritas que faliram como ele. Pensa então que o seu esforço será excelente para todos. Criando coragem, aceita. Eurípides pede que ele se deite em uma maca que é trazida por enfermeiros. Ele deita e segue as orientações do mestre de sacramento. Felipe observa atentamente. É um momento de aprendizado valiosíssimo. Eurípedes faz uma prece silenciosa e uma luminosidade envolve a todos. Aplica passes em Eclésio e, após alguns minutos, Eclésio começa a falar. Eu sei, eu sei, eu sei que ele é a mensagem de Deus ao mundo, eu sei. Mas o que você quer que eu faça? Ninguém, ninguém quer abrir mão de sua posição no templo nem os que acreditam que Jesus é o profeta enviado de Deus. Ora, ora, o que você quer que eu faça? Começamos a ver a cena do diálogo entre Eclésio e Asenor, seu conselheiro e amigo. De uma forma que ainda não compreendo, Eurípides é capaz de captar e transmitir as imagens da memória de Eclésio. O diálogo ocorre em um aposento luxuoso na casa de Eclésio, eles discutem sobre o que fazer em relação à análise que os sacerdotes judeus fariam sobre Jesus. Mas você acredita que Jesus é o enviado de Deus? Indaga Senor. Claro que é, responde Eclésio falando baixo. Depois de olhar para os lados, continua. Ele curou Helena, minha esposa. Ele fala de Deus de uma maneira que ninguém, nem os maiores sábios do templo falam. Sua voz é doce e cheia de sabedoria. Seu olhar é repleto de paz e ternura e, mesmo assim, em sua presença, senti-me tão pequeno como um verme que tivesse de enfrentar o sol face a face. Devemos proclamar a verdade. Defende Astenor que já se tornar um verdadeiro seguidor do Evangelho, da boa nova. Nunca! Solta um grito nervoso. — Mas você não acaba de dizer que ele é o enviado? — indaga Astenor. — Sim, sim — diz, confuso. — Mas não posso perder o que tenho? — Que fazer? Tornar-me mendigo? É isso que você quer? — fala, irritado. — Poderemos trabalhar com nossas mãos — fala Astenor. — Se estivermos com Deus, que mal pode nos acontecer? — — Não, não. Até admito perder minha riqueza, mas... — E minha posição social? Todos me reverenciam. Se virar um mero seguidor, terei que tratar a todos como iguais. Você já pensou nisso? — Sim — responde tranquilamente. — E isso é maravilhoso. Afinal, não somos todos filhos de um mesmo pai? — Não aceito. Isso eu não aceito. — Sei que é verdade, mas não consigo. Não quero seguir o profeta de Deus. — Pois eu o seguirei. Seguirei Jesus. — Fala tenor, de forma tranquila. — Você? E como ficarei? — Caso você queira continuar como está, morarei em uma cidade distante. Minha conversão é um fato consumado, mas não quero lhe trazer problemas. Eclésio tem um acesso de fúria. Levanta-se para agredir Astenor, pois nunca aceitou ter seu poder contestado ou diminuído. Ao levantar o braço para bater em Astenor, tem um ataque cardíaco fulminante. Cai morto. Neste momento, observamos que Eclésio se contorce da mesma forma que vimos suas contorções na tela, ocorridas há dois mil anos. Eurípides faz com que ele, pouco a pouco, retorne à sua consciência normal. Ele está banhado de suor, pálido, abatido. Após sentar-se, Eurípides pede que ele compartilhe sua compreensão conosco. Que estúpido eu fui, não seguir o Cristo sabendo que ele é o enviado de Deus por causa da minha posição social no mundo. Quem se lembra de mim? De que valeu meu apego doente ao respeito do mundo? E para que a lição fosse mais clara, eu tudo perdi. Perdi por nada. Como tudo poderia ter sido diferente? Diz chorando. Acalme-se, amigo. É preciso aprofundar mais suas vivências para melhor ajudá-lo. Eurípides pede que ele se deite mais uma vez e diz... Sabemos que a chegada do Consolador ao mundo enviado por Jesus equivale ao renascimento do cristianismo verdadeiro. Vamos relacionar o Consolador com o cristianismo primitivo. Peço a todos que se concentrem para continuarmos com a aula. Neste momento, apresenta-se Astenor que, por meio de muitas vidas abnegadas, conquistara grande evolução. Abraça Eclésio e, junto com Patrícia, o leva ao plano superior em que habita. Agora, é Patrícia quem transmite o que acontece para os alunos. Ao chegar, Eclésio desperta deslumbrado. Nada pode descrever a beleza de um mundo superior. Nada. São cidades de extrema beleza, avenidas iluminadas artisticamente, casas que podem se mover para acompanhar as estrelas ou as luas... Escolas em que os alunos, espíritos evoluídos, discutem e pesquisam a origem do universo. Há viagens a galáxias distantes e a conquista da felicidade de forma cada vez mais profunda. Não há transtornos, não há brigas, não há mágoas ou mentiras. Todos se amam verdadeiramente. Eles param em um lindo jardim, o atravessam e... Ao se aproximarem da entrada da casa, a porta se abre. Entram. Tudo é belo e harmônico. Passam por uma linda sala. Eclésio tudo olha deslumbrado. Caminham para um dos quartos da casa e... De repente, Eclésio para e lê um nome em uma das portas. Espanta-se. Lê mais uma vez atentamente. Chora. Olha para Patrícia e aponta para a bela placa em que está escrito. Eclésio, ano 30. Há quase dois mil anos, aquele amigo o espera. Dois mil anos. Eclésio e Astenor se abraçam. Ante a cena, todos os alunos choram. Quem poderá saber o real valor de uma verdadeira amizade? Eclésio, Astenor e Patrícia retornam para a sala de aula... Astenor e Eurípides comunicam-se vibratoriamente. Astenor se despede de todos com um olhar que transmite uma paz profunda. A Eclésio, que foi adormecido para o retorno para a sala, acorda. Ao abrir os olhos, Eurípides pede que ele compartilhe com todos a experiência de sua última encarnação como líder espírita. Ele respira fundo e começa... Hoje, graças à misericórdia de Deus e ao amparo de Astenor, dos professores e de Eurípides, tenho dimensão do que significa ser cristão. Sei que todos somos amados, também sei que devemos fazer por merecer a paz daqueles que se tornaram dignos seguidores de Jesus. O primeiro passo é confessar. Somente assumindo as próprias imperfeições, podemos superá-las. E esse foi o meu primeiro erro. Estava tão interessado em manter minha posição de dirigente espírita que nunca cuidei seriamente de minha espiritualização. Pelo contrário, escondia meus defeitos, apontava os defeitos dos outros. Fugia de mim mesmo e acusava os outros. Quantas fofocas ainda existem no movimento espírita! Quanta maldade porque muitos não querem enfrentar os próprios erros. Preferem acusar caluniar e disputar cargos e tarefas vaidosas. Ajudei a transformar o atual movimento espírita em um movimento farisaico. Graças a mim, os falsos profetas do poder têm ampla aceitação no movimento. Ensinei a avaliação por critérios exteriores. Quando se tem uma multidão, significa que tudo está certo. Foi isso que eu ensinei. Mas quem diria que encontrei o Cristo, cercado por poucos discípulos, e mesmo assim ele curou minha mulher? Eu ensinei que o bom palestrante é o que dá muito público, independente do que fale. O bom livro é o que vende, e o bom centro espírita é o que tem centenas de pessoas. Critérios exteriores criados por mim que continuo sendo um fariseu, negador de Jesus. Neste momento, grossas lágrimas escorrem dos seus olhos, mas ele prossegue. Há dois mil anos traiu Cristo, e há duas décadas o traí novamente. Conclui Eclésio, cuja emoção o impede de continuar a falar. Perguntas? Indaga Eurípides. Como o nome Eclésio estava na porta, se em cada encarnação se muda de nome? Pergunta Astrobrito. Antes de cada encarnação, Astenor convida Eclésio para visitá-lo e para alterar o nome, sem, contudo, mudar a data. Responde Eurípides. Em seguida, Barçanulfo orienta. Peço agora que leiam a síntese da história espiritual de Astenor, que será disponibilizada a vocês e projetem como poderia ter sido a história espiritual de Eclésio caso ele tivesse se tornado um espírita sincero em sua última encarnação. Astenor o teria acompanhado de perto em suas realizações espíritas, mas ele optou por servir a Mamon mais uma vez. Imaginem como teria sido sua desencarnação. Preparem uma encenação com a vida que ele teve e com a que ele poderia ter tido. Eurípides encerra a aula, orientando os dois grupos de alunos a visitar os dirigentes espíritas encarnados e a apresentar a peça gravada. Com Eurípides, tem sempre prática. Ele é cristão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.